Eu sou Dejani, sou professora e tive a oportunidade de participar do curso do professor Wallace Lima e tive assim, uma experiência bastante interessante, entre outras, com relação ao que foi passado pelo professor e é, tive a experiência do sabonete quântico. E comigo e com a pessoa da minha casa também. E, é, eu acordei com dores, a, a, achei que não poderia nem participar hoje e usei o sabonete no lugar que estava sentindo dor no joelho. Passei o dia tranquilo, bem, sem problema nenhum. E com relação a outra pessoa da minha casa, é, ela tava com problema no braço, que vai fazer ressonância e eu dei para usar o sabonete e, e ela está se, se, se, se movendo o braço normalmente.